De corre jogado nessa mesa, só vim aqui, foi pra beber. Talvez assim eu me esqueça um pouco mais de você. O Eita, saudade que dói. É uma máquina de sofrer. Não sabe o que aconteceu, garçom. Senta aqui que eu vou te dizer. A saudade que dói é uma máquina de sofrer Sabe o que aconteceu, garçom? Senta aqui que eu vou te dizer Andaia, oh, hoje eu me saio.